A presente apresentação ela tem por objetivo explanar sobre a questão do programa Auxílio Brasil, né, que foi regulamentado pela Lei número 14.284 de 29 de dezembro de 2021. Então vamos lá. É, quais são as características do programa, né? Ele veio para substituir o programa Bolsa Família, né? O PBF. É, esses programas eles são programas de transferência direta de renda, né? E eles têm o um auxílio, a questão da universalização da renda básica, que seria um valor né, que todos os brasileiros deveriam ganhar para a questão de manter as suas necessidades básicas. Né? Então, tipo assim, o Bolsa Família agora o Auxílio Brasil, eles são programas que visam a questão da implementação da Universalização da Renda Básica, né, ele é gerido pelo Ministério da Cidadania, né, é o ministério que é responsável pela essa questão da gestão do Auxílio Brasil, ele visa reduzir a questão da situação de pobreza e extrema pobreza das famílias, né, que eu vou falar mais à frente, esses são as duas, os dois conceitos, que são as duas categorias para as famílias fazerem parte do Auxílio Brasil, né, eu vou falar mais na frente. É, ele tem por finalidade promover prioridade às crianças e adolescentes, né, então essas duas faixas etárias elas vão ganhar variáveis, e vão ter incidências em si nelas para a questão do desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Ele visa também a emancipação das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, né? Vamos mais à frente. É, consideração e caracterização de família. O que vem a ser família dentro dessa questão do Auxílio Brasil? A família é um núcleo composto por uma ou mais pessoas que formam um grupo doméstico, né? com residência no mesmo domicílio e que contribui para o rendimento. Então, o que, que isso quer dizer? A família é a partir de uma pessoa, um indivíduo ou mais dentro de um domicílio que contribui para a renda. Então, isso, a caracterização de família por cadastro único, que eu vou falar mais à frente, ela não leva em consideração só essa questão de sangu da sanguíneo, né? Ou laços afetivos, né? Então, se duas pessoas, mesmo que elas não tenham um tipo de relacionamento ou não sejam parentes, mas moram na mesma residência, elas vão compor o mesmo grupo familiar dentro do cadastro único, que eu vou falar mais à frente. É, a questão da renda familiar mensal é a somatória dos rendimentos auferidos por todos os membros da família dentro do mês, né? Então, todo o somatório dentro dessas dos ganhos das pessoas elas vão né, ser levadas em consideração para a somatória da renda per capita mensal, né, que eu vou falar mais à frente também. O domicílio, o domicílio é o local que serve de moradia para a família, né? É, famílias elegíveis ao programa Auxílio Brasil são famílias em situação de extrema pobreza, né, com renda mensal per capita igual ou inferior a R$ 105, reais. isso é levado em consideração a linha da pobreza, definido pelos órgãos internacionais, né? e a outra categoria seriam as, as famílias em situação de pobreza, que são aquelas famílias com renda per capita mensal entre R$ reais, 105,01 reais um até R$ né? então vou ter essas duas, essas duas conceituações de família, que elas é para poder fazer parte, é do Programa Auxílio Brasil, do PAB, né? Tá, qual é o primeiro passo para eu fazer parte do Auxílio Brasil? Eu tenho que ter o meu cadastro único, o que, que vem a ser o cadastro único, eu vou falar mais agora, né? Nesse exato momento, devido a essas particularidades ainda da pandemia e da implementação do programa em si, não estão tendo concessões para novas famílias, né? Então, tipo assim, você tem que levar em consideração isso, né? Mas aí, caso você queira, você primeira coisa, você tem que se dirigir a um centro de referência de assistência social, que é um CRAS, né? E aí você vai levar é, em consideração o seu território de abrangência. Dentro daquele bairro que você mora, vai ter um CRAS responsável, né? Então, você vai se dirigir ao CRAS para fazer a confecção do seu cadastro único. Devido a essas particularidades da pandemia, por exemplo, o CRAS que eu trabalho, ele está trabalhando com um determinado tipo de modalidade. Agora, ela está sendo por agendamento, a pessoa tem que ir 8 horas da manhã, né? Segunda a quinta-feira, e aí são distribuídas 60 senhas, e as 60 senhas vão. a pessoa vai ser marcada um horário para ela vir para ela agendar o cadastro dela, né? Um dia e um horário para ela retornar ao CRAS para fazer a confecção do cadastro único. Então o um processo, devido a essa particularidades da pandemia, é um, tá um pouco complexo, né? Mas aí, caso a, a, a família queira, né? fazer o cadastro agora, estão fazendo, mas aí vai ser para um mês mais à frente, e agora os mais recentes são as pessoas que são tidas com prioridade, né, pessoas com benefício cancelado, ou que já vão receber algum tipo de benefício, né, porque o... o... Auxílio Brasil, ele é, ele é concedido da seguinte forma, você faz o cadastro e aí esses dados vão ser lançados na base de dados do governo federal e aí vai ser um processo de análise automático para ver quais famílias vão ter é, vão ser contempladas com um, um, um, o Auxílio Brasil e aí vai ser o cartão né, ou uma carta para o endereço que foi informado dentro do Cadastro Único, né? Então, quais são os requisitos para fazer parte do Cadastro Único? Família com renda mensal total é, de até 3 salários mínimos, aqui eu estou levando em consideração o salário mínimo vigente, né? O, famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, aqui também eu estou levando em consideração o salário mínimo vigente. E também há essa exceção de famílias que tenham renda superior né, a três salários mínimos, mas que vão fazer parte de algum tipo de programa que esteja condicionado à questão de ter o cadastro único. Mas aí o que, é que acontece? Por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui. Eu sou idoso, tenho 60 anos, quero minha carteira do idoso, mas eu ganho três salários e meio. Então, eu vou ao CRAI para confeccionar o meu cadastro único, só que tipo, é, eu tenho 60 anos, é uma condição, mas aí a segunda condição seria a renda individual de até dois salários mínimos, que aí eu não vou ter. Então, como eu não vou receber minha carteira, porque eu não estou dentro do requisito, então eu não vou ter como ter meu cadastro único. Então, eu só vou conseguir ter... Se eu já tiver um programa, que eu, tô, eu, eu encaixo em todos os pré-requisitos e eu preciso desse cadastro único em si, mesmo eu tendo uma renda superior aos três salários mínimos. É, apontamento sobre o programa Auxílio Brasil, né? o PAB. Ele é concedido, é, famílias em situação de pobreza só serão elegíveis ao PAB se possuírem seu grupo gestante, nutriz ou pessoas com idade superior, é, idades até 21 anos incompleta. Então, tipo, na situação de pobreza, eu vou ter que ter esses elementos dentro do meu grupo familiar. Ao contrário das extrema pobreza, que eu não preciso ter esses elementos, eu vou ser contemplado mesmo assim, se eu estiver dentro daquela faixa etária de renda per capita, né? Jovens entre 18 a 21 anos incompletos só participarão se tiverem concluído a educação básica ou se tiverem devidamente matriculados nessa, né? Então, eles têm que cumprir esse pré-requisito para poder ter acesso à variável em si, né? Não entra na renda familiar mensal. Benefícios e auxílios eventuais. Dentro da assistência social básica vão ter dois tipos de auxílios, são os benefícios eventuais e os benefícios de prestação continuada, que eu vou falar mais abaixo. O benefício eventual, ele é dado por uma eventualidade, por exemplo, houve uma catástrofe aqui na cidade de Boa Vista, e o governo vai é, distribuir cestas básicas, né? Então Ou ele vai me dar um cartão que eu posso fazer compra por um determinado tempo. Então, esse é um benefício dentro dessa eventualidade, e isso não vai entrar na questão da somatória da renda para a questão do Auxílio Brasil, né? Valores oriundos de programas assistenciais e, e de transferência de renda, né, também não entram, com exceção do BPC, que é o benefício de prestação continuada. O BPC, ele é um benefício que ele é destinado a pessoas é, deficiente ou idosas, e aí no caso do deficiente, ele vai ter que ter cadastro único, né, renda mensal, renda per capita de inferior a um quarto salário mínimo, né, o salário mínimo vigente, tem que ter um laudo, com a CID, a Classificação Internacional de Doenças, né, o código é, emitido por um médico brasileiro, e aí ele vai passar por uma perícia social, primeiramente, né, pelo assistente social do INSS, e depois pela perícia médica, de um médico do INSS. Lembrando que o, o benefício de pressão continuada, apesar de ele ser um benefício da assistência social básica, ele, toda a gestão dele é feita pelo o INSS. Né? Também tem a questão dos benefícios de natureza eventual ou sazonal, né? que é esse, eles estão sendo regulamentados pelo Ministério da Cidadania, né? que eles vão demitir. Né? Definir e fazer essa regulamentação sobre essa questão desses benefícios, né? Tá. É, aqui, são é a questão das variáveis, né? Os benefícios financeiros, são as variáveis. Quais são essas variáveis que eu vou ter dentro do Auxílio Brasil? Eu vou ter o benefício primeira infância, que paga-se um valor de R$ reais mensais, é, para famílias em situação de pobreza ou extrema-pobreza, com crianças de até de 0 a 36 meses incompleto. Há também o benefício de composição familiar, que já é um valor de R$ 65,00, pago a famílias em situação de pobreza e extrema-pobreza, que possuem sua composição gestante, nutriz ou pessoas com idade de 3 a 21 anos completo, né? Terceira variável seria o benefício de superação da extrema pobreza, que é pago a famílias com renda per capita mensal igual ou inferior ao valor da linha da extrema pobreza. Né? Aqui, isso é destinado às famílias que estão em situação de extrema pobreza. O benefício é, compensatório de transição, que é concedido aos beneficiários do programa Bolsa Família, que tiveram redução na transição do programa. Então, as pessoas que tiveram redução ao ser transferido do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, elas vão é, receber esse benefício de compensação transitória. Tá. O Auxílio Brasil, ele trouxe é, elementos... É, novos, né? então tipo, um desses poderia ser é, citado questão do incentivo ao esforço individual e a emancipação produtiva. É, isso dentro dessa categoria vão ter subníveis, né? então o primeiro subnível seria o que? Auxílio esporte escolar, esse é destinado a alunos que se destacam no sistema de jogos escolares brasileiros, e esses alunos, eles desse destaque, eles vão ter a garantia de 12 parcelas mensais e mais uma única parcela à família. É, esses programas, esses, essas categorias, subcategorias, né, elas ainda estão sendo em, em estágio de implementação, né? Então, não, elas não são geridas são apenas pelo Ministério da Cidadania, o Ministério da Tecnologia, o Ministério do Trabalho, outros ministérios também estão envolvidos dentro de, de, dessa subnível em si, né? e aí tem tá fase de implementação. Né? O, o segundo seria o Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que é paga para alunos que se destacam em competição, Científica, né? Então, esses alunos que vão se, se destacam dentro dessas competições científicas eles vão receber 12 parcelas mensais e mais uma única parcela a, a família em si, né? O terceiro seria o auxílio criança-cidadão que é o acesso à creche a criança de 0 a 48 meses incompleto. Limite de três crianças por família ou três gestações para mãe que tiver filhos gêmeos, né? Então, esse benefício também está em fase de implementação. Ele é dado à criança, né? Para a questão do acesso à creche em si onde ela não conseguir na rede pública, e aí o pai tem que informar dentro do cadastro que ele tem uma atividade remuneratória, né, ou formal, ou algum tipo de empreendimento, ou ele é autônomo em si, mas isso tem que estar constado dentro do cadastro único, e aí ele vai pleitear né, esse auxílio para o acesso à creche à criança, né, dentro dessa faixa etária. O auxílio inclusão à produtividade rural, ele visa incentivar a produção e a adoção do consumo de produtos feitos pela agricultura familiar. E aí está um, um quesito chave, né? porque a agricultura familiar é a agricultura que realmente põe comida na mesa do brasileiro, porque a agricultura de grande porte, né, é mais voltada para exportação da soja, é fazer, é fazer ração né, para animal, e aí a maior parte é para a questão da exportação em si. A agricultura que vai colocar o feijão e o arroz na mesa do brasileiro é a agricultura familiar, e dentro dessa também se contribui na questão da geração de renda para essas famílias. Né? Então, você, então, é um elemento de suma importância do desenvolvimento do país em si. É, condicionalidades. O, o PAB, o Programa Auxílio Brasil, assim como o PBF, o Programa Bolsa Família, ele é um programa condicionado. Para você entrar nele, você primeiro tem que obedecer determinados pré-requisitos, né? E depois que você é, obedecer esses pré-requisitos, você tem que manter determinado tipo de condicionalidades, né? Então, essas condicionalidades elas vão ser distribuídas em vários setores da política pública. A política pública de educação, a política pública de saúde e a política pública de assistência social. Né? A família ela tem que se responsabilizar pela realização do pré-natal, né? Segundo, cumprimento do calendário nacional de vacinação e o acompanhamento do estado nutricional das crianças né, e a frequência escolar mínima. Então, aqui você pode ver, você tem três faixas etárias da, das políticas públicas, as políticas de educação, a política de saúde e a política de assistência social vai entrar quando a família ela não consegue cumprir essas condicionalidades, Haverá o acompanhamento. Lembrando que isso, as condicionalidades, ela visa ao desenvolvimento e emancipação da família. Não, ela não tem um caráter punitivo, né? No momento, alguns quer punir a família, mas ela tem que cumprir, né? Essas condições em si e a assistência social, ela vai fazer essa ponte, né? No caso da família ter condicionalidade, vai chamar essa família, e vai perguntar o porquê, vai tratar a estratégia para se romper essas situações em si. E, e aí vai se ver o, como se tratar com essa família, né? dentro desse, desses elementos. A regra de emancipação. A regra de emancipação ela é feita para famílias que faziam parte do Bolsa Família, mas que sofreram um aumento né? de, da renda em si. E aí elas vão fazer parte então, da, da regra de emancipação, né? que seria de transição. Né? Então, ela tem até 24 meses de, desde que elas tenha um aumento... De duas vezes e meio limite para a situação de pobreza. Né? Então, famílias que fizeram, houver esse aumento na composição da renda per capita familiar, mas que ainda estão dentro dessas duas vezes e meio limite para a situação de pobreza, elas vão passar por esse período de transição. Né? Tá. Outra é, normativa que veio agora foi a lei. 14.237, 19 de novembro de 2021, ela foi feita com a questão dos constantes aumentos, questão do petróleo, né, e derivados do petróleo, e aí incidiu muito a questão do gás natural. E aí, com essa incidência, houve-se a criação do auxílio gás, né, e aí, tipo, quais são as famílias normatizadas por essa lei, e aí quais são as famílias para fazerem parte, ela tem que estar dentro do cadastro único, é, até meio salário mínimo por pessoas e famílias integra é, com integrantes do BPC ou mulheres que sofreram violação, é, violência doméstica estão sendo acompanhadas. O que acontece? Esse auxílio está sendo implementado aos poucos. As famílias que passaram por calamidade na Bahia, né, das elas já receberam de imediato, né? E aí, tipo, agora já está sendo a transição para as famílias do Auxílio Brasil, então ele está sendo implementado aos poucos, né? E ele, ele tem a duração de cinco anos, né? O programa vai durar durante esse período, e a cada dois meses a concessão de 50% do valor da, do botijão but, de 13 quilos, né? Levando em consideração a média de preço nacional. Então, esse valor, por exemplo, os beneficiários do Auxílio Brasil, eles vão receber já dentro daquelas variáveis que eles recebem todo mês, né? Então, eles vão ter mais essa outra variável. Lembrando que as famílias não recebem a mesma porcentagem, né? Dependendo das somatória de variável, cada família vai receber um número x. E aí, tipo, essas famílias que foram contempladas com o Auxílio Gás vão receber seus Número X e mais o auxílio gás é, a cada dois meses. Né? Tá. Um outro elemento que despontou agora foi a questão da medida provisória, número 1106, de 17 de março de 2021, que normatizou a questão da concessão de empréstimo sobre é, as pessoas que são contempladas com o Programa Auxílio Brasil PAB e o benefício de prestação continuada. Né? Então, houve essa regulamentação, as pessoas podem fazer empréstimo agora, e esses empréstimos não podem ultrapassar é, a questão de 40% do benefício em si. Né? Então, basicamente era isso a exposição que eu queria fazer, espero que tenha sido bem claro, e agradeço a todos por terem me ouvido até esse momento.